Oi, casas ecológicas e colônias espaciais. Vou contar do primeiro grupo que teve aqui pelo AirBnB. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. No último fim de semana recebi, e é, foi muito legal, um casal com a filhinha e a mãe de um deles que vieram conhecer a casa ecológica e vieram participar da experiência AirBnB. Os links disso tudo estão aí na descrição. E a prosa foi muito legal. Vou contar um pouquinho, ou melhor, deixar eles falarem inicialmente das primeiras impressões. Estamos recebendo... <risos> Aqui em casa a Juliana e a filhinha Estela, eu o marido Eric, e a mamãe do Eric, a Áurea, Vieram para trocar uma ideia, conhecer, estão vindo com essa primeira ideia do AirBnB, de a experiência AirBnB, né? junto com a ideia de conhecer a casa ecológica também e trocar umas ideias. E aí eu pedi a eles que trouxessem, eles estão começando a construir, são de Sorocaba, são não, moram em Sorocaba, estão começando a construir e pedi a eles que trouxessem a plantinha da casa para a gente trocar uma ideia. Né? Estamos ali com o Google aberto, dando uma assuntada na, na região para ver qual que é. Mas a pergunta é, e aí, Eric, qual a ideia ou quais as demandas ou as expectativas da visita? É, então, até eu comentei logo no início da, da visita, que é o qualquer qual era a expectativa nossa. A gente falou que são muitas, né? A gente acompanha já o canal do do já há um tempo e, sei lá, a gente adoro esse conceito né de, de sustentabilidade de, de natureza tudo e aí, como a gente está construindo essa possibilidade está começando do, do zero né então, a gente quer aproveitar o máximo de recurso é, tudo né aproveitamento do, do que a gente tem lá a disposição das coisas e a gente percebeu no próprio canal do Evandro que tem muito conteúdo e muita coisa que a gente já pretendia implantar lá com pouco conhecimento né então ele é nossa aqui hoje é, é tá absorvendo, é o máximo de informação que a gente consegue aqui pra gente estar tá implantando no nosso dia a dia, lá na nossa construção. Bom, não sei se é bem isso que ele está dizendo não, porque eles já estão <risos> trazendo um monte de coisa aqui que já estão tá fazendo lá, <risos> Já tá encaminhado. então... É, é, não sei se é tudo é. isso não, mas... É sim, a gente veio, né, <risos> é. chamou a atenção a experiência, o né, um vídeo da experiência de uma, um, um modo diferente de enxergar as coisas, de aplicar é, a cultura mesmo de um jeito diferente, né, de estar tá mais integrado, fazer uma integração maior do homem natureza, porque a gente é parte e, e relembrar isso, e mostrar técnicas, né, mostrar que tem jeito. Então a gente já, a gente tá poucas horas que a gente já tá adorando. Se eu fosse você eu fazia experiência. Que é muito legal. Isso não tinha combinado com eles não era só mesmo para para né? compartilhar as ideias. Tem que comp tem que contar que é bacana, a gente tá aqui, a gente já tá maravilhado, hum. o lugar é lindo, as ideias são boas e a gente quer né, é, fazer tudo isso, aproveitar tudo isso, fazer essa integração porque aí a geração que vem né, tem uma qualidade diferente de vida, tem uma visão diferente das coisas não enxerga, né? Ah, eu vou visitar uma chácara, não, eu moro aqui, é meu, é seu, é nossa, é de todo hum. mundo a gente está gente curtindo bastante. Bom, olha, a receptividade aqui foi assim, maravilhosa né Já hum. desde o início, nossa, estou assim, deslumbrada. lugar é muito lindo, gostoso. E o que me chamou a atenção na hora que meu filho comentou, esse, esse contato, essa coisa da natureza, de você aprender com a natureza, isso aí é sempre... Eu tive assim dentro de mim, né? E eu vi que o Evandro explora isso, né? Ele aprende na natureza. Observando. A pessoa vem observando, né? Assim, e eu acho muito lindo. Isso acho que vai ser uma experiência maravilhosa. Ok, isso foi a, a, a chegada deles. Logo após a gente trocar uma ideia eles se ambientarem, né, se instalarem, a gente sentou para conversar e entender o que é que eles estavam buscando para ver se a gente podia adequar alguma coisa. Então, apesar da experiência ter um conteúdo já pré-determinado, dá para a gente fazer algumas adaptações e focar mais ou menos em uma coisa ou um aspecto que seja de maior interesse das pessoas ou do grupo, que foi o caso desse pessoal. Então, é possível se hospedar link na descrição, é possível participar da experiência, link na descrição. E a partir de, de agora, com essa conversa que a gente teve, é possível uma terceira etapa, que é você trazer o seu projeto e a gente conversar em cima disso, ou trazer as suas ideias e a gente esboçar algumas possibilidades. Então, aí nós estamos falando de consultoria, que é uma outra história né, que a gente vai começar a abrir daqui para frente. Mas a coisa não parou por aí. Né? Ainda tem alguns vídeos para contar do que é que a gente viu no terreno, o que é que a gente é, estudou junto, conheceu junto. E tem algum, algumas coisas é, que são novidade, que eu ainda não havia feito vídeo a respeito. Os próximos vídeos vão contar dessa história toda. Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.